Meu nome é Hélio Beltrão, sou Presidente do Instituto Mises Brasil. Vou falar agora sobre o tema se libertários deveriam ser mais unidos. Né? Nós vemos o tempo todo discussões, muitas vezes, iradas na internet ou fora dela entre vários segmentos libertários né? e tem sempre a discussão sobre se a gente deveria se unir mais, se unir a outros que são quase libertários ou conservadores libertários ou outras vertentes que tenha, em parte, algo a ver com a nossa causa. Então, como é que eu vejo essa questão? A gente deve ser unido com o que é uma divergência saudável, o que é uma união saudável. Em primeiro lugar, eu acho que debate tem que ter o tempo inteiro. Eu acho que é, com o debate que nós crescemos, é com discussões civis, civilizadas, que nós aprendemos. Então, eu, eu estimulo muito o debate, eu acho que é divergência natural e a gente não deveria tentar coibir isso. Eu acho que nós libertários defendemos a causa da liberdade. Nós deveremos, sempre que possível, avançar na direção de mais liberdade. A gente, como libertário, tem uma visão de onde a gente quer chegar, uma visão de um mundo muito mais é, liberal, com muito mais acesso à liberdade, e, eventualmente sem o tal monopólio do Estado nas nossas vidas. Uh, porém, na prática, em todo passo que a gente possa dar na direção, nessa direção, na direção de mais liberdade, a gente deveria dar. E se para isso nós tenhamos que nos aliar com outras pessoas que não pensem em tudo como nós pensamos, eu não vejo nenhum problema. Eu, faço, eu pessoalmente, eu faço isso o tempo inteiro. Eu acho que se a gente quer avançar numa causa, por exemplo, para falar da discriminação das drogas, quem defende isso normalmente no, no Brasil e no mundo, é a esquerda, então se nós estamos falando da causa especificamente de um assunto de escopo limitado em que, a gente, em que nós possamos nos aliar a outros grupos como por exemplo a esquerda, eu farei com todo prazer e eu acho que isso é um avanço para a liberdade, o problema são é, emaranhados de alianças, são alianças que são entendidas como sendo grandes alianças de pessoas que pensam igual. Claro que eu sempre que fizer um, um, uma aliança nesse sentido, vou deixar claro que é aquele, para aquele assunto específico apenas e que eu não concordo com as outras coisas que esse outro grupo defende. Mas não obstante, eu acho que a gente sempre tem que nos aliar pontualmente em assuntos muito específicos aquelas outras pessoas que, porventura, não pensam iguais a nós, mas que estejam defendendo uma causa em comum. Dentro, entre a causa libertária como um todo, eu acho que é normal que haja ah, ah, atritos, eu acho que a gente deveria se manter no nível civilizado, eu acho que o comedimento, a sobriedade, são valores muito importantes para o avanço das nossas ideias, a gente não deveria passar a impressão de, de molecagem, de um bando de adolescentes que, que ficam se agredindo, colocando o dedo no olho do outro, ah, mas isso posto, eu acredito que debates mesmo fortes ah, ah, são produtivos. Eu acho que depois se faz as pazes. As Liberdades também são muito pacíficos e, e depois de uma grande discussão eu já vi muitas vezes pessoas que brigaram muito, se abraçarem depois tomar um choco. Então é isso aí. Muito obrigado.